não vou fazer nunca nada pra te envergonhar, acredite. Eu sei disso. E por isso eu preciso da sua ajuda. E eu sei que você vai mandar isso daqui de mim. É tudo o que eu mais quero, Deco. Pode me mandar um abraço. Um abraço? De pai pra filho. De onde você quiser.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 Vambora, deixa eu só passar no banco e o Renê vai ter uma surpresinha, né? Vambora. Meu Deus, Paula! Paula, o le... que, que você tá fazendo com esse chão? Levanta daí! Ai, bom dia!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 Pronto eu peguei só mais tarde. Vem cá. Você dorme lá em casa hoje? Não, não dá. É que eu não tenho que sair cedo. Se eu for lá pra sua casa, vai ser mó rolê. Tá certo. Tá. Tudo tá. bem, então. Ó, tá tá. mas eu fazer uma visitinha, tá? Ó, <risos> e eu vou junto, tá? Olha... Eu quero só ver, viu? Até porque eu sou uma pessoa...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 Chegamos. Então aqui é Ferro. Exatamente. Mas não parece uma boa esse lugar aí. Essa é a intenção. Vamos entrar?